Fala família MPP, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à primeira aula voltada para o concurso da Caixa Econômica. É isso aí, acabou o Banco do Brasil, agora vamos dar aquele gás para o concurso da Caixa Econômica. O passado não tem como a gente mudar, agora é daqui para frente e como sempre estamos aqui para te ajudar mas antes né mas antes de eu te ensinar matemática financeira para o concurso da Caixa Econômica eu preciso te ensinar a Tríade do método mpp eu preciso falar para você sobre a nossa metodologia de ensino mas Marcão o que é a Tríade do método mpp vamos lá Tríade do método mpp tá aqui ó são três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do absoluto zero ao gabarito nas matérias do concurso da caixa mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas o método realmente funciona se você seguir as nossas orientações você vai chegar no seu objetivo aprovamos vários alunos com certeza nós nós vamos né aprovar vários alunos para o concurso do Banco do Brasil. Só pelo feedback da galera, a gente já sentiu que, mais uma vez, né, conseguimos aí o nosso objetivo, né, que é a aprovação dos nossos alunos. Com certeza, vamos aprovar vários alunos nesse concurso. E na caixa, com certeza, não será diferente. Mas, Marcão, fala um pouquinho para a gente dessas três técnicas. Vamos lá. Por que, que o método funciona? Por causa das três técnicas vamos lá falando de cada uma delas ó primeira segunda e terceira cada uma tem uma função dentro do método primeira técnica qual é a primeira técnica é o método 250 ou método das marcações para que que serve o método 250 método 250 você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da Caixa é interpretar. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção. Qual é o segundo passo? Resolver. Interpreta, resolve. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. É isso aí, você vai aprender os macetes. As malandragens de prova. O né? que significa o R? Ó. Estudar, revisar e exercitar. Então, se você seguir né, esse processo, ou num curto, né, num curto prazo de tempo, você já vai estar tá decolando. Né? E a terceira técnica é a técnica 20-80, é a cereja do bolo. É o nosso diferencial. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, são vários exercícios. Por isso que o aluno aprende. E com certeza, você seguindo o método, você vai destravar a matemática financeira para chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Então é isso aí. O nosso curso ele tem como essência, ele tem como base essas três técnicas. Legal? Agora que você já sabe qual é a da parada, vamos aplicar e aprender com o método... MPP. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Então, a primeira coisa que a gente faz na questão é interpretar. Né? E para interpretar, utilizamos a primeira técnica. Método 250 neles. Questãozinha da caixa. Vamos lá. Um cliente pagou via Internet Bank, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são R$ 4,200, R$ 2,600 e R$ 7,400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples, a taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês comercial, 30 dias, o valor total pago em reais por essas quatro duplicatas vencidas foi de... Então ficou muito claro para a gente aqui, interpretando, que é uma questão sobre juros simples. É isso? Pagamentos né, com atrasos né, até 30 dias, né, pagamentos até 30 dias após o vencimento, né, serão cobrados juros simples. Então, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre juros simples. E nessa questão de juros simples, ele quer saber o montante dessa dívida. Quanto o cliente pagou, ele quer saber o valor total pago. Então, primeira etapa, ok. Eu já interpretei a questão. Eu já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver, técnica R. Para resolver, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe o comando. Então, para resolver uma questãozinha de juros simples, né, você tem que usar a fórmula. É só você não inventar. Ah, vou fazer de cabeça, porque os juros são constantes. Não. Você vai usar a fórmula. Apenas siga o método. Beleza? Então, é isso. Juros simples, qual é o bizu? Usar a fórmula. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Qual é a formulazinha dos juros simples? ó? Juros é igual a CIT sobre 100. Legal? Então, aplicando aqui a fórmula, então, com os valores que eu tenho, eu já posso aplicar a fórmula. Só que, malandramente, qual é a jogada aqui? Né? Como é o mesmo prazo, né? Ó, elas estão vencidas exatamente 12 dias. Então é o mesmo prazo de atraso, né? Tá com o mesmo prazo aqui de atraso. E a taxa é a mesma. Então eu posso fazer uma coisa só. Então eu vou transformar essas quatro duplicatas em uma só. Então se eu somar aqui, ó, 4200 mais 3800 mais 2.600 mais 7.400 isso daí vai dar 18 mil, então é como se fosse uma única duplicata no valor de 18 mil, então ficaria ali: juros é igual a 18 mil, mesmo prazo e mesmo, né? E mesma taxa, por isso que eu posso fazer isso daí, juntei e fiz uma coisa só aí, vai ser 18 mil vezes a taxa que é 6. Vezes o tempo. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, 12 dias passando para meses é 12 trinta 30 avos do mês. Aí tem que simplificar. Ó, eu vou simplificar aqui por 6. Aí vai dar 2 quintos. Então, 12 dias é 2 quintos do mês. Então, aqui eu vou colocar 2 quintos. Por quê? Porque taxa e tempo... Devem estar na mesma unidade. Legal? Somebody love. Não chora não, bebê. Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Tem que estar em dia com a matemática básica. 18 mil. Vou passar o facão aqui. 18 mil por 5. Já vou simplificar. Quanto é que dá 18 mil dividido por 5? Vai dar 13,600. Então vai ficar ali: ó. juros é igual a 13,600 vezes 6 vezes 2, dividido por quanto? Por 100. Não pode esquecer do 100. Aí o que, que o tio Marcão vai fazer aqui agora? Vai cortar o zerinho. Pou, pou, pou, pou. E vou multiplicar aqui o que sobrou. Multiplicando ali a galera que sobrou, isso daí vai dar 432. Legal. Só que isso daí foi os juros cobrados. Agora eu tenho que encontrar a multa. Qual é o valor da multa? Sempre cai uma dessa na caixa, sempre cai uma dessa no Banco do Brasil. Ó, botei até no premonição uma parecida. Ó, qual é o valor da multa? 2%. Então, eu vou pegar 2% de 18 mil. Isso daí vai dar quanto? Como é que eu faço essa continha? Corta dois zeros, ou, ou, e multiplica o que sobrou. 180 vezes 2 vai dar 360. Então, somando ali, eu tenho como encontrar o um montante. Qual é o total, né? Qual é o montante? Ele não quer saber o total, vai ser 18 mil mais 432 mais 360. Isso aí vai dar 18 792. Olhando ali, qual é a opção correta? Cabarito letra B, marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Show de bola. Então, família, é fórmula. Não vamos romantizar a matemática financeira. Tem que decorar, tem que memorizar as fórmulas. Legal? Tem uma outra questão, até coloquei aqui nessa aula, que tem como a gente fugir. É, mas, na maioria das vezes, vamos utilizar alguma fórmula. Legal? Então, simbora. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Ó. Sem querer quiri Corococó. Método 250 neles. Método 2.50 neles. Ó. Só questãozinha da caixa. Só o filé para vocês. Ó. Se ao descontar uma promissória no valor de face de 5.000 mil, seu dentetor recebeu o valor de 4.200, se o prazo dessa operação for de dois meses, então a taxa mensal de desconto simples por fora será igual... Então vamos lá, é uma questão de desconto por fora. É uma questão de desconto simples por fora. Em outras palavras, é uma questão de desconto comercial só que no modelo dos juros simples, né? Questão de desconto comercial no modelo dos juros simples. Legal. E nessa questão de desconto comercial, ele está querendo saber o valor da taxa. É isso que ele está perguntando. Então, eu já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Interpreta, resolve. Aí, no nosso curso da caixa, de tanto você, ó, estudar, revisar e exercitar você já sabe qual é a malandragem você já sabe qual é o comando para resolver essa questão eu tenho que usar a fórmula do desconto comercial simples qual é a formulazinha do desconto comercial simples ou desconto por fora é o DENIT ó, o mnemônico Dnit. NIT sobre 100, ó, denite. Aí você vai jogar aqui os valores na fórmula. Ó. Desconto. Pô, vamos lá. Valor de face é o valor da nota, né? 5.000 mil. Então você chegou com 5 mil. Pensa aí um pouquinho. E o cara te pagou 4,200. O mundo é feio. Você chegou com 5 e o cara te devolveu 4,200. Ele descontou o teu dinheiro? Descontou. Descontou quanto? É, minha, minha mulher tá falando aqui pra mim já, ela tá me olhando tá me falando aqui, ó, o valor. Ela já tá falando aqui pra mim, eu tô, tô falando pra pô, fala baixo, né? Pô, 5 mil, pô, 5 mil, ganhou 4,200, pô, descontou quanto do teu dinheiro? Olha lá, fala aí, meu amor. 800. 800, olha aí, olha aí como é que ela sabe. Meu Deus do céu, nem dei cola, hein? Eu nem dei cola, hein? 800, então foi o valor do desconto Isso é igual a NIT sobre 100 O N é o valor nominal Que é a mesma coisa que o valor de face Então é 5 mil Vezes a taxa Vezes o tempo O prazo da operação, dois meses Descontou dois meses antes do vencimento O mundo é feio então, vai receber menos, né? Então, chegou com 5.000, pegou 4.200. Aí, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Vral, vral, vral, vral. Ó, 800 é igual. 50 vezes 2 vai dar 100. 100 I. I vai ser igual a 800 dividido por 100, que vai dar 8. 8%. Então, gabarito, letra D, marco o V da vitória e vai ser feliz. Marcão, não acredito que eu estou aprendendo matemática financeira para o concurso do banco, para o concurso da Caixa Econômica. Né? Eu estou ainda com o Banco do Brasil na minha cabeça. Então, cara, virou a chave. Agora, vamos estudar para a Caixa Econômica. E para mostrar para você, né? a gente sempre traz aqui um depoimento, para mostrar para você que que método funciona? Olha esse relato aqui do Ricardo Lages. Eu gosto muito desse depoimento, tá? A gente já está coletando aí os depoimentos né, da última prova para a gente colocar aqui para vocês. Essa daqui ainda é de 2021, mas nas próximas aulas, com certeza, a gente vai colocar aí, né, do concurso agora de 2023. Mas olha esse daqui. Esse daqui eu vou sempre colocar porque, cara, eu me emociono, né? Porque é muito legal esse depoimento, ó. Obrigado, Marcão e Renato, pelas ótimas aulas e pela didática incrível de vocês. Assisti vários vídeos seus pelo YouTube e, posteriormente, adquiri o um curso buscando melhorar minha base em matemática, que já era boa. Mas eu precisava buscar a excelência e aumentar o número de acertos na prova. Então, igual a vocês, o YouTube, depois o curso, é sempre assim. Com as aulas e os métodos, consegui uma aprovação em um concurso municipal. E agora acertei 9 de 10, matemática, matemática financeira, no concurso do Banco do Brasil, sendo uma das matérias que mais reprovou no concurso. Estou dentro dos aprovados, em vagas diretas e cadastro de reserva. Vocês fazem parte dessa minha conquista. Eu sempre serei grato. A luz chegou, Ricardo Lages, aluno do grupo dos 5%. Então, isso realmente não tem preço, legal? E mostra que o nosso método é eficaz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse para o concurso da Caixa, antecipar que isso vai fazer a diferença, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos. Um módulo de matemática básica completo para você, para você relembrar essas continhas, Um módulo de matemática completo, matemática financeira completaço, de acordo com o que cai na caixa. Suporte: tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Esse é o nosso lema. Abaixo de cada aula tem o suporte para você enviar a sua dúvida. E mais três bônus exclusivos: você vai levar um CTP da Cisgran Rio, um SEX da Cisgran Rio e mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano de acesso Pelo preço de 6 Legal? Beleza? E para saber o valor, continha de padaria Se somarmos aqui Tudo que nós oferecemos Seu curso sairá por mais de mil reais Mas hoje você vai levar tudo isso com descontaço Por apenas 12 de 30 e Então cara, corre lá e faça a sua matrícula, tá? O Júnior tá colocando aí, o Júnior S.O.L. tá colocando aí, tá no chat o link para você comprar o seu curso e para você que está assistindo depois colocamos também aqui na descrição do vídeo, legal? Banco do Brasil veio, a galera deixou para estudar em cima da hora, se ferrou. Então a dica é essa, né? Antecipe os seus estudos, tá legal? Antecipe, a antecipação vai gerar a sua aprovação. Pode ter certeza disso, legal? Antecipe, porque cara, faltando um mês, né? dois até que a gente fez alguns milagres aí, né? A gente tá coletando aí os depoimentos. Galera estudou pelo Intensivão, mas é o cara que já tem uma base, né? Agora o cegão, né? Aquele cego, né? O vendado, né? Que tá no escuro, o irmão, não dá. Aí não tem milagre, beleza? Então essa é a dica. Tá aí o curso, agora é com vocês. Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar, para a gente passar o facão aí na nossa aula. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Ó. Sem querer querer corococó. Método 250 neles, ó. só caixa, hein? Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, o microempreendedor. Tomou um empréstimo no valor de 20 mil reais em janeiro de 21, a taxa é de 5% ao mês, a regi no regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, março de 21, pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, dos 20 mil, e liquidou tudo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 Vou aplicar aqui a técnica do arrasto. A técnica do arrasto. É isso aí. Só que para facilitar a técnica do arrasto, eu vou criar aqui a linha do tempo. Isso aqui vai elucidar melhor a questão. Janeiro. Chora não, bebê. Janeiro. 20K. Estava devendo 20K.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 Acha 10%. 10%, volta uma casa, 2,100. Né? Se não é vudu, é bizu. Estou te dando um bizu, uma dica legal. Então, qual é a metade de 2,100? 1.050. 1.050. Então, 21.000. Deixa até eu sair daqui que vai acabar cortando. 21.000. Vamos lá. Mais 1.050...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 É só diminuir, né? 2.050 menos 12.000. Isso daí vai dar 10.000. 10.050. Então, agora, ele está devendo 10.000. E 50. Vou até conferir aqui, ó, 22050. 12.000, dá 10.000 e 50. 10 então aqui atualizando, né? Ele está devendo mil e 50. Só que ele não pagou aqui. Ele foi pagar em abril, então eu tenho que jogar mais 5% de 10.050. acha 10% 10% é 1005. Então 5% é a metade, é 502.5. Então esse foi o valor que ele descobrou de juros, mais 10.050. Isso aí vai dar 10 552. E 50 continho de padaria? Olhando ali, as opções, qual seria a resposta correta? Letra C, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Quer pegar o resumo dessa aula? Com todas as minhas anotações. Então, para você pegar o resumo, você que curtiu a aula, entre no grupo VIP da Caixa Econômica. Tá legal? Entre no grupo VIP da Caixa Econômica. Beleza? Que nós vamos disponibilizar esse resumo com todas as minhas anotações para você. E o mais importante, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você